Hum. lá ver se eu não faço a Pô, estou um bocadinho cansado Iniciar. ar ora bem, isto aqui é calor tempo abafado pouco vento, um vento fraco já estamos ao vivo já estamos e no YouTube também. Boa. Então, se já estamos ao vivo, é dar as boas noites, carregar os canhões e disparar. Não, falta aqui o genérico. Tem que ir... passar o genérico. Convém. São os canhões, são as peças. É hum. uh, artilharia. Consta que se diz assim. Há ah, canhões. Canhões é da fechadura. <risos> uh, então, olha, boa noite. Boa noite. Uh, já dispensa as apresentações, até porque depois no genérico já passa lá o teu nome. E, já... e esta é a 17a. Deve ser. Ou a 18 ª agora não sei precisar. E emissão de História. Uh, então, hoje vamos falar da aldeia de Santa Clara, que estava aqui um bocado, quase... Não, não vamos admitir que estava esquecida. Não, esquecida não. não estava, mas a dada altura tínhamos a sensação que já tínhamos feito Santa Clara. Pois, por um motivo é que nós falámos em Santa Clara a propósito de salvo erro do Rio Mira. Fizemos aqui... E se calhar a propósito de Saboia também. Pois, também, e, e isso criou-nos a, a ideia de que e que já tínhamos dedicado um, um, um, destes, um destes programas a Santa Clara. Na realidade, isso não aconteceu. Uhum. E daí que, que nos estejamos aqui a, e houve, a penitenciar. houve um ouvinte, um ouvinte uh, e, e espectador também. a espectador, <risos> e espectador, sim. Né? Que nos exemplo, chamou a atenção. José Alberto Almeida. Zé Alberto Almeida. E até disse, até que enfim, porque porque é. outras coisas não lhe interessam. Mas este, ele... Mas ele tenta tocar noutras coisas. é verdade também é, <risos> também é pois, essa. Por isso é que Mas, sabe o que, é que, que, é que, sabe o que lhe está... interessa e o que não lhe interessa. É claro. preciso, preciso provar. Que é... <risos> Muito bem. Vamos falar então da aldeia de Santa Clara. Uh, Bem-vindos. Mas antes disso, se calhar, talvez um, um, um breve apontamento sobre, sobre as, os comentários da ah, nossa outra... A nossa outra uh, fiel ouvinte e espectadora... E que Mira, e que Mira não é uma associação, é uma pessoa que fique bem claro que assim se identifica e que fez alguns reparos que eu agora não vou também aqui discriminar, que queremos só agradecer. Os reparos foram feitos nos comentários da segunda parte da emissão sobre Saboia. Uh, e, e foram enfim, reparos que ela considerou importante e que nós também consideramos e que uh, imaginamos que existam noutras emissões. Uh, eu, acho, eu acho que foi pertinente. Uh, uhum. Foram reparos pertinentes. Mas, uh, mas reparos desse tipo andam a ocorrer várias vezes aqui. Por um motivo muito simples: é, por, uh, é porque o, o, o entrevistado ou. O, a pessoa que está aqui a uh, uh, debitar informação sobre história, por vezes tem lapsos e já tem mais lapsos de memória do que aqueles que gostaria de ter. Uh, por vezes há imprecisões. Enfim, e, e, as próprias imagens uh, também nem sempre são aquelas que nós desejaríamos ter aqui. Portanto, há sim, uma série de circunstâncias que originam uh, algumas, portanto, algumas imprecisões, e que e que e que portanto dá origem a, a todas essas a todas essas situações que o próprio eu acho assim, que o próprio me, me, que eu me penitencio por um lado e por outro lado que me deixam sempre muito mal muito mal disposto mas a verdade hum. é que lapsos toda a gente tem e para mim a principal causa desses lapsos ficarem não é essa é o facto de isto ser em direto e, depois, e não sofrer, não sofrer qualquer pós-edição. Geralmente, as coisas quando são gravadas e depois colocadas à posteriori, uh, é, identificam-se os lapsos, removem-se, corrigem-se, regravam se, Bem, claro. corrigem -se, regrava -se claro. etc. Nós aqui não fazemos isso, fica uma Bem, emissão assim mais crua. E por outro lado, também fazemos a emissão à noite, já depois de um dia passado pois, assim, eu e hoje é um das normalmente dias. a fazer qualquer coisa estamos aqui e por já. fim na altura já em que fazemos o programa há já algum algum cansaço Sim. Assim, e portanto que, que que origina ou pelo menos favorece estes estes lapsos a ocorrência destes lapsos muito bem vamos então avançar para Santa Clara vamos para Santa Clara para Santa Aveiro. Clara começamos uh, diria em que, vamos começar em que altura, cronológica, para começar, para começar então, a falar de Santa Clara? Então, passa por favor o slide. Passo, quer dizer, apresento, ainda não estamos em slide, agora é. vamos passar para, para a parte da emissão. Vamos aparecer aqui as nossas, <coughs> ora está, cá estamos nós também estamos a ver neste momento a foto de capa e que dá o título a esta emissão Santa Clara Velha a Rés do Mira é uma fotografia de Santa Clara uh, uh, não sei se queres fazer aqui algum comentário sobre esta fotografia esta fotografia é relativamente recente ela foi hum. foi tirada por, por uma fotógrafa profissional que fazia que, que de uma empresa chamada chamada luz Imagens Luz. E, e portanto, é uma, é uma imagem que eu já publiquei com o Zé António Falcão num, no num livro sobre a sobre, sobre Odmira. Aqui eu vou cumprimentar as pessoas que já entraram. Geraldo José Alberto Almeida diz até que enfim. É, é e é desta sinceridade que também nós, nós gostamos. Dá aqui outro... Dá um toque especial aqui ao programa. Muito bem, eu vou então passar. Uh, e, e temos aqui um mapa onde aparece mais uma vez, porque eu digo mais uma vez porque já falámos aqui a Marachique, uh, salvo erro na emissão sobre São Martinho, é. e o que, vamos, vamos recuperar esta num, informação. Num, que num é isto Marachique? Num, num, numa, numa conversa sobre história uh, de um determinado espaço, que neste caso corresponde a uma freguesia, Uh, nós aqui temos tido o princípio de começar essa história pela fundação dessa freguesia por vezes uh, é, é, é interessante uh, voltar, uh, irmos um pouco atrás mas não muito atrás isto é, não vamos falar ne, na pré-história, nem na proto-história nem uhum. na época romana portanto vamos falar apenas uh, em, em situações que, ou, ou em, em, em contextos que podem ter alguma coisa com, uh, com a própria fundação da, da, da, da, da freguesia. O que nós vemos aqui são, logo após ou no período em que se estava uh, em, a terminar a reconquista, portanto no século XIII, uh, forma-se no sul do que é hoje o Alentejo, uh, grandes circunscrições que, que, que, que, tinham, que vinham desse, desse período de reconquista. Essas grandes circunscrições né, tinham a ver com o facto de eh, o território ainda não estar suficientemente afinado em termos administrativos para que se subdividissem. Vemos aqui Odmira, depois a seguir Marachique e temos um, uma outra circunscrição que era Mértola e que não está ali marcada, mas enfim eram estas as três uhum. circunscrições. Marachique eh, era, portanto, uma circunscrição medieval islâmica. Ela ainda existiu eh, como, como sete conselhia eh, no período já após Reconquista. E, e portanto, eu não sei se... Não, Ai... é só, puxa só o microfone um bocadinho para... Mas, para pé, mas eu, eu não sei se está... Uh... Se a imagem está a Ah, isto. caramba. Deixa cair o um rato. Já cá está. Pronto. <risos> e, e o que nós vemos é o seguinte: Marachique é uma circunscrição que, que abrangia um vasto território uh, que, é o, que, que engloba hoje uh, os conselhos de Urique e de, e de Almedover, e, e em parte também de Odmir, mas isso já lá, já lá vamos. E, portanto, uh, uh, essa Marachique. Manteve-se, como eu há pouco disse, já depois da Reconquista ter sido efetuada. Uhum. Só que ela vai, a Maria Chico, vai não só uh, desfazer-se, digamos assim, vai desaparecer, como também vai dar origem a outras a outras circunscrições. Uhum. A saber, sobretudo, os conselhos de Ourique e o conselho de Almodóvar. Uh, portanto... Sendo que Santa Clara e São Martinho eram freguesias que pertenciam a Urique, uhum. portanto eh, estamos a ver que se, tanto Santa Clara como São Martinho eh, eram territórios que pertenciam a esta, grande, a esta grande circunscrição administrativa chamada Marachique que ainda teve foral eh, em 1261 mas que depois, eh, depois acabou por, por, por desaparecer por se extinguir uhum ainda no século XIII. No século XIV ainda é era ferida, no princípio do século XIV, ainda é era ferida a Marachique. Mas depois acabou por se extinguir. Sabe-se que Marachique tinha sede naquilo que é hoje o, o Castro da Cola. Ainda lá existem as, as, as, as ruínas de uma, de uma grande fortificação, que era exatamente essa, essa, essa cidade de Marachique, essa, essa vila, como assim desejarmos. Uh, portanto, uh, Marachique e Cola eram uh, a mesma coisa. Um, portanto, podes passar, por favor. Ok, podemos então dar o salto. Podemos dar, dar salto. Feita aqui esta, esta explicação. E, Ora bem, o uh -huh. que é que nós vemos aqui? Vemos aqui um mapa que tem a cores, o Conselho de Oric como era e como é. Vemos aqui o seguinte, a, a, a cor verde, um verde um, talvez mais escuro, temos aqui a freguesia de Urique e a freguesia de Santana da de Serra. Depois temos a amarelo, a São Martim das Amoreiras, S Santa Clara a Velha, de um lado, do lado de, de, de Admira, e do outro lado temos, a, temos São Sebastião de Gomes Aires, que também, portanto, este, tanto, tanto é, estas três freguesias, a amarelo, a, a, já hoje, não, hoje já não pertencem a Urique. Por por outro lado, nós temos em cima, a Norte, temos três freguesias, aliás, quatro, que são panóias, que foi um antigo conselho também, Conceição, Santa Luzia e Carvão. Hum. Santa Luzia foi, na altura em que Carvão foi sete, sete conselho. Santa Luzia era uma das suas freguesias. Portanto, são essas freguesias que foram depois agregadas. O que é que temos aqui? Temos que em 1836... Santa Clara uh, foi, saiu de Ourique para ser incluída em, Ode, em Odemira. Uh, mais tarde foi São Martinho das Amoreiras. E, portanto, uh, temos aqui uma, um, um arranjo, um, um rearranjo territorial em termos uh, municipais. Uhum. Isso foi já, portanto, como Isto no século XIX. No século XIX, e... mas a freguesia, portanto, nasceu... Claro, e qual é o quadro uhum. em que isto, mas, uhum. antes de mais dizer-te, qual uhum. é o quadro em que isto se passa? Uh, com o século XIX uh, e com a instauração do Estado Liberal em Portugal, ou, ou a Monarquia Constitucional, se quisermos assim, uh, nós uh, tivemos um, um novo arranjo do, das, da, do, dos municípios e não só, da, da, da parte judi, judicial também, uh, em Portugal e, portanto, houve, nós tínhamos em Portugal 800, mais de 800 conselhos e passámos a ter 300 e tal. Portanto, uhum. foi, foi mais de metade dos conselhos que foram abolidos. Parte deles foram... foram Parte deles, não, todos eles foram agregados a outros conselhos maiores. Uhum. Nós vemos aqui que uh, Odmira é um conselho que já era grande e que conseguiu, no século XIX agregar uma série de outras freguesias e, e também conselhos. No caso de, de, de Vila Nova de Mil Fontes, era a Sete Conselhia. Uhum. Uh, o Cercal também era, era uma freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. ainda chegou a estar em Odmira, mas depois saiu para, para Santiago. Mas Vila Nova de Mil Fontes ficou em Odmira. Colos era uma, uma antiga, um antigo conselho, um pequeno conselho. Foi agregado também a Odmira. Valde de Santiago, que era uma freguesia de, de, de Santiago do Cacém, que depois passou para Messejana e com a extinção do Conselho de Messejana, uhum. foi agregada uh, um, a Odmira. E depois temos aqui uh, São Martinho e Santa Clara. Santa Clara foi, foi, foi agregada a Odmira em 1836, uhum. como eu dizia, portanto, num, no decreto que nesse ano aboliu uh, mais de 500 conselhos, uh, pequenos conselhos, todos eles, e, e, e, portanto, foi agregada nessa altura e não mais cheio de Odmira. Já São Martinho das Amoreiras, como nós já vimos aqui num, numa, numa, num programa dedicado à freguesia, uh, andou em bolandas, uhum. digamos, na segunda metade do século XIX, entre Odmira e, e Eurique, e, e... acabando por se fixar em Odmira, já mesmo no fim do século XIX. Ora bem, portanto, é esse o contexto que nós aqui temos. Uh, são, historicamente, fregueses, tanto São Martinho como Santa Clara. São, historicamente, freguesias de Ourique mas que já fazem parte de Odmira há bastante tempo, sobretudo Santa Clara, desde 1836 já, portanto, há mais de um século. Uhum. Uh, e agora, não sei se queres avançar... Uh... Pois, podemos avançar, uh, sim. Porque, o que... para já, o que é que estamos a ver aqui? E antes de irmos, se calhar, à parte da, da criação da freguesia. Sim, sim. Bom, o que nós temos aqui é, é, é, é a bacia hidrográfica do, do Mira. Uhum. É, nós já apresentámos este mapa aqui algumas vezes, quando falámos no rio Mira, quando, quando falámos onde? essa boia, por exemplo, uhum. uh, e mostra que, de facto, a bacia hidrográfica do Mira está em três freguesias, está, perdão, está em três uh, concelhos, ao Mira, Oric, e ao aliás, o rio Mira nasce uh, próximo de Santa Clara à Nova, em Andover, depois passa por outra Santa Clara, vemos já ali marcada que é a velha, não é? Uhum. Vemos ali marcada uh, a barragem de Santa Clara e, portanto, grande parte da bacia fica de facto no, no Conselho de Odmira. A uhum. Santa Clara fica, portanto, um pouco é, a jusante da barragem e, e fica um pouco é, nascente de, de Saboia. Podes passar, por favor? Portanto, nós temos aqui uh, uh, uma, uma, uma uma foto um Google Earth uh, que mostra a, a, a povoação, a aldeia. Uh, mostra ali junto no, no, do lado sul mostra o rio Mir. Uh, uh, vemos, uh, vemos de um lado a, a galeria Ripícola e do outro lado vemos a, o, o espelho d'água, né? aquilo que chama o espelho d'água próximo da da, da, da aldeia portanto há uhum. ali uma, uma uma espécie de, de pequena barragem secundária uma, que, que vê a dar ali água para, para criar ali uma, uma, uma, uma um lago, uma, artificial. Um, lago uhum. Líquido, uhum. Sim, uma, um lago artificial uma, uma área líquida artificial junto não muito longe da, da, da igreja de, de, de Santa Clara ocorre um, ocorre e corre Outra, um outro barranco, um outro ribeiro, que é o ribeiro de, de Martunhos ou de, de, do Calvário. E, e, e as cheias, as últimas cheias, em 1997, quando houve algumas quando houve, assim, umas cheias importantes aqui no Conselho de Almira uh, o, o rio que mais encheu foi foi o ribeiro do, do, do, do Calvário, ou dos Martunhos. E, e esse é que provocou a maior parte da do, do de, de, digamos da cheia de, de dentro da de, de povoação uhum. porque de facto hoje em dia o rio Mira nascendo a, a da barragem de Santa Clara já não tem a dimensão e a capacidade de provocar as grandes cheias que provocava antes em todo o caso havendo, havendo juntamente com, com, com, com o rio agora pequeno agora de pequena, de pequena extensão Juntamente com, com o Ribeiro dos Martunhos, enfim, pode provocar ali, em certas circunstâncias, alguma, alguma aflição em termos de. E nunca se sabe se teremos é. alguma alteração repentina de pluviosidade. Exatamente. Como bem. aconteceu, aliás, nas, nas últimas cheias, não é? Pois. Em que vinhamos de uma seca também. Pois. Ah, sim, claro. Uhum. Uh, Podes passar? Então, passar. Ora bem, a, a cartografia. É curioso que a cartografia. Ainda não, ainda, não fomos, ainda não fomos à, à fundação da freguesia. Não. Mas eu queria mostrar aqui um extrato, um fragmento, uh, de, um, de, um, de um mapa, o primeiro mapa de Portugal impresso, uh, do, de, cujo autor é, é Álvaro Seco, e que mostra algumas populações aqui, e, e curiosamente não mostra outras. Este mapa é de 1570, à volta disso. E, e, é, e mostra ali Santa Clara, São Martim, Altamira. Enfim, o mapa tem uma série de erros, em todo o caso, é a primeira vez que a cartografia se ocupa da representação de Santa Clara. E era um bocado essa, essa digamos, essa curiosidade que eu queria uhum. mostrar aqui. Sim primeiro mapa de Portugal Impresso, de Álvares Seco. Claro, conseguimos perceber as imprecisões ali. Sim, claro. <risos> desde logo, cá mais em cima, reparem que o mapa está, como se costuma dizer, deitado. Uhum. E cá em cima, por exemplo, temos Vila Nova do, do Infante, onde é a Vila Nova de Milfontos. Portanto, é, é, é o mapa tem uma série de, de erros. Uhum. Pode, Sim, pode... É, neste caso, o ele aponta a orientação normal, portanto, pois, o mapa... para, para norte aqui aponta para oeste. Não é? Eu quis apresentar um mapa assim, deitado, como se costuma dizer, uhum. para, para nós podermos ler mais facilmente os topónimos. Em cima a oeste, a é? baixo leste. Exatamente, ah. não é a norte-sul. Ah. Ora bem, nós começamos então aqui a apresentar algumas, algumas fotografias já de... de de Santa Clara, neste caso temos aqui duas, duas, duas fotografias da igreja paroquial, à esquerda temos uma fotografia da igreja como era aqui há uns anos, digamos que seria aí na primeira metade do século, do século XX, e depois reparem naquela torre atarracada e depois temos... À esquerda, acho, exatamente. Depois uhum. à direita temos já a igreja de São Martinho perdão, a igreja de Santa Clara já com, com a torre mais esguia, mais alta. Uh, tudo se terá devido ao facto, a, uma, a uma necessidade concreta, uh, porque querendo instalar um, um relógio na torre, uh, houve que subi-la para, para, por causa da corda. Não é? uhum. uh, portanto, uh, essa era uma das, das, das razões. Por outro lado, não admira nada que os fregueses quisessem também mostrar uma torre mais imponente do que a atarracada torcineira que vemos à esquerda. Ora, e estamos a falar da Igreja porque ela tem uma importância especial é, na criação da freguesia, como outras que já vimos. Precisamente. Mas esta tem uh, particularidades. É, é precisamente. Uh, hum. Nós, uh, Na passagem do século, do século XV para os XVI, sendo este território uh, de, do Conselho de Orique, pertencendo este território ao Conselho de Orique, uh, o, o, o povoamento era era disperso. No entanto, eh, ele estava a crescer. Na segunda metade do século XV e princípios do século XVI, eh, o povoamento de todo este território estava a crescer. E então, há pedidos. Eh, reparem que este território pertencia à Ordem de Santiago da Espada e não aos com, à, ao Condado de Odmira. De Odmira. Não é? uhum. eh, portanto, os, os, as entidades senhoriais eram diferentes. De um lado, de Odmira tínhamos os Condes de Odmira era o condado de Odmira além de ser conselho, evidentemente, uhum. são duas, duas, dois aspectos interessantes do poder em, dos poderes em presença, e do lado de Santa Clara tínhamos, portanto, a Ordem de Santiago da Espada, que na altura, na, na, na viragem do século XV para o XVI, tinha como mestre o, o Dom Jorge, que era filho bastardo de D. João II, e que foi um mestre à antiga, um mestre que, muito ativo, e, que, e, que, e que, enfim, que, que promoveu uma série de, de, de transformações na, no, no, seus, no território da Ordem. Uh, portanto, nessa altura, uh, havia um, enfim, uma série de, de pessoas que viviam dispersas no território. Não eram muitas, eram cerca de 60 moradores, portanto, em todo o caso... Poderiam ser umas 200 pessoas, à hum, volta disso. 60 moradores, portanto, equivaleriam equiv equiv equiv equiv a 200 equiv pessoas. A 200 e tal pessoas. <coughs> Perdão. 240 este ou Este termo pessoas. morador, para quem não está habituado. Sim, morador pode ao dizer vizinho. Errar, né? Morador ou vizinho. ou vizinho, em termos hum. históricos, corresponde a, a uma. Portanto, uma, a, a humanidade familiar, não é? uhum. E. e e, portanto, era, portanto, 60 moradores, mas dispersos. Eles, entretanto, em 1511 tinha havido, aliás, antes até, mas em 1511 mas, até houve... Antes de irmos a 1511, portanto, nós falámos aí de, de outras freguesias em que a freguesia nasceu com a edificação da igreja e, e estava num contexto de reorganização da própria Igreja, uh, e que acontecia na altura em que decorreu o concílio de Trento, portanto, 1535 até meados do, do século, mas esta não, não, não. não, não pertence a essa, não, a essa não. reorganização. A, a realidade que ocorria isto foi nas, nas antes. terras Ou da Ordem de Santiago, a a... de Santiago era outra. Nas terras or da Ordem de Santiago houve impulsos de, de, de, de, de fundação de várias freguesias muito anterior a isso. No caso das terras dos, dos condes de Odmir é que não. Houve como uma estabilidade, uma estagnação, digamos assim, que só foi quebrada com as instruções do, do, do concílio de Trento, instruções essas que davam que davam ordens, digamos, para que se criassem novas freguesias, portanto, para que houvesse mais padres no território, uhum. a fim de que uh, houvesse uma maior eficácia catequética da parte da Igreja Católica para, de alguma forma, lutar contra as ideias uh, protestantes que, nessa altura, se estavam a difundir pela Europa. Ora, aqui no caso de Santa Clara, uh, não aconteceu isso. Aconteceu é que, Antes, de, antes até do concílio de Trento, eh, estando o, o território em crescimento populacional, eh, há, há, há moradores que decidem pedir ao mestre de Santiago, ao Dom Jorge, que, que os deixasse fazer uma ermida a fim de que pudessem, eh, próximo das suas casas, assistir aos ofícios divinos. Uhum. É preciso ver que, que os, os moradores eram obrigados, os moradores, neste caso, como pessoas, eram obrigados a ir à missa, até porque estavam nas terras certo. de uma ordem militar religiosa. E mais uma vez dava-lhe jeito é, dava, que tivesse... As pessoas davam-lhe jeito, então uhum. as pessoas fizeram fizeram, um pedido disseram, nós vivemos, muitos de nós vivemos, vivemos a três e três léguas e meia da, da Vila d'Orique, onde tinham que ir uhum. a, a fim, aos, aos, à, à missa e a tudo mais e onde iam batizar, e onde os mortos tinham que ser, tinham que tinham que comparecer, etc., portanto, e os casamentos tinham que se realizar, tudo isso dava uh, dava muito mau jeito, como se costuma dizer. Tudo isso era era, era um, uma situação bastante incômoda para as pessoas que viviam nesta região. E, uh, uh, e portanto, pediram uh, a construção de uma ermida. Nessa altura era um, não era uma matriz, evidentemente a matriz só existia em Urique. E a sermida foi, de facto, construída por licença do mestre da Ordem de Santiago. A seguir, os moradores pediram que os deixasse ter um, um capelão, isto é, um padre, para, enfim, para dizer a missa, para os batizar, para tudo isso. E, e o Dom Jorge de, de, disse a tudo que sim. Portanto, respondeu positivamente, se, dizendo apenas que se querem tudo isto, vocês é que têm que... Uhum. Uh, tem que entrar com, a, tem que com pagar. o pagamento, tem que uhum. pagar, uhum. tem que mandar a construir a igreja, a capela a ermida, tem que pagar ao parco, ao capelão, portanto, tudo isso uhum. estava, estava, estava previsto assim. Uh, por outro lado, para não se quebrar, digamos, o, o vínculo à igreja matriz, à sua igreja matriz esse vínculo esse, havia uma série de outras obrigações que os moradores tinham é que em certas alturas do ano os moradores tinham que ir à matriz a Urique. era no caso de, de Santa Maria de Agosto uh, enfim havia dois ou três dias e duas ou três situações em que os moradores tinham que comparecer na matriz onde estava de facto os superiores os superiores da matriz o superior da matriz e os outros clérigos é, e portanto há é, uma certa uma certa autonomia mas é, sempre com a preocupação de manter manter é, essa ligação uma ligação à, à, à matriz e portanto é, essa autonomia é dada por, por, por questões práticas e, e, e portanto é, que eram, fundamentalmente o, é, o cómodo é, Uh, o interesse que as pessoas tinham em, em, em, em não se deslocar não a é? de, de, de, de longas distâncias. No, no verão havia muito calor, no inverno chovia, depois haviam, tinham que atravessar mais umas ribeiras, etc, etc. Tudo isto era, de facto, incómodos muito, muito grandes. Uh, nós, nessa altura, não havia carros e estradas asfaltadas, não é? Portanto, tudo, tudo era complicado. Uh, por outro lado ainda, eu quero chamar a atenção de que as... Uh, a freguesia só passou a ser uma entidade, uma circunscrição civil mais tardiamente. Nesta altura, freguesias eram freguesias eclesiais, eram freguesias uhum. da Igreja. E nós vemos o seguinte, mas eram freguesias da Igreja para, para o funcionamento religioso, mas a certa altura também para o funcionamento civil. Porque as freguesias... Uh, tinham, a certa altura, um, aquilo que chamaram juiz de vintena, para, para tratar de alguns assuntos menos importantes, sem, necessarem, sem necessitarem de recorrer uh, aos, aos juízes da Câmara, como nessa altura se chamavam os, os dirigentes, porque as Câmaras tinham funções administrativas e, ju e judiciais também. Portanto, tínhamos assim que, no plano... Uh, no plano administrativo, civil e judicial, civil, uh, nós tínhamos um, uma rede de conselhos. Era uma rede pouco densa. Mas no plano religioso, nós tínhamos uma rede de freguesias, uma rede muito mais densa. Uhum. E é isso que a Igreja pretende. Portanto, uma, de, uma rede muito densa para para que uh, a religião pudesse estar presente na vida, facilmente na vida de toda a gente esta criação das freguesias acabaram por dar mais tarde as freguesias civis, como eu, hoje em dia temos praticamente plasmada sobre a mesma rede de freguesias uhum. freguesias eh, religiosas que existiram em tempos. Mas há aqui, há aqui uma história por trás eu agora gostava de falar um bocadinho de, da localização da igreja, porque há aqui uma história por trás de, de, de, da decisão do sítio onde ela foi construída Aliás, há semelhança de Salver, Lembro-me, quando falámos de São Luís, também tem, assim um, também tem uma história. E de Saboia uh, também. E de Saboia também. Portanto, ou, ou é de Saboia, posso e, estar a fazer e confusão. Sant e Santo enfim. Em que uh, se queria construir num sítio, mas por vontade divina... Pois, exatamente. <risos> se construiu noutro sítio. Muitas vezes há uma, assim, umas narrativas populares que referem muito isso. Em Quase todas as freguesias a têm. que neste caso... Uh, dizia-se que uh, uh, na altura em que foi decidida a construção da ermida uh, a imagem fugia para o monte do, do Asenhal e, e, que, e que depois trazia-na de novo para o mesmo sítio para aqui enfim há, há portanto essa uma espécie de, de dissensão uma espécie de, de discussão sobre onde é que onde é que ficaria a igreja uhum. sendo que aparentemente havia uma, uma enfim havia quem a quisesse no sítio onde foi depois construída mas havia quem não a quisesse nesse sítio e portanto essa esta, esta narrativa digamos será uma metáfora que significa essa essa primitiva essa primitiva discussão e, e, e, e o que e, e, mas de facto o que nós vemos é que edificar uma igreja Junto de, de um rio importante. Enfim, que, sobretudo um rio que tinha aquelas, aqueles humores de rio mediterrânico, Isto uhum. é, com pouca água no verão e com muita água, às vezes imensa água, no inverno durante as chuvas. Não sei se referiste, ela era para ter uh, uh, sido construída no Monte do Azenhal. Do Azenhal, exatamente. Uhum. Pois. pois, porque era para lá que a imagem saía. Uhum. Uh, e, e, portanto, que era um sítio um bocado mais alto e, portanto, seria até teria menos desvantagem menos nesse aspecto a verdade é que a igreja foi construída neste sítio, que era um sítio em certos aspectos pior para a segurança das pessoas né? uh, mas, uh, mas também há aqui uh, uma situação interessante é que até há muito pouco tempo ah, a, a, a, o limite da freguesia de Saboia vinha até quase, podemos dizer assim à porta da igreja de Santa Clara isto significa, isto significa que, que a, a, quando, a igreja, quando a igreja de Santa Clara, a primitiva ermida foi construída, foi construída praticamente no limite, no limite entre, entre, entre o Conselho de Ourique e o Conselho de Admira uhum. Portanto, entre terras da Ordem de Santiago e terras do, do, dos, dos contos de Admira uh, Dá a impressão que há aqui como que uma situação em que se pretende colocar ali um marco, um marco valioso e poderoso em terras da Ordem de Santiago. Em, uhum. em, em, e em frente de terras do, dos contos de Odmira. O, vezes... o que não era de todo, quer dizer, não, isso não era nenhuma exceção, isso acontecia. Não, não, não é? podia acontecer. Uhum. Porque esta questão de divisórias, etc., nem sempre eram questões pacíficas. E quando havia poderes em presença, uh, muitas vezes poderia haver tentativas de, de ampliar o cada, um de, cada um dos poderes em presença, tentar ampliar o, o seu território. Não é? uhum. Havendo uma igreja como aqui que há, isso praticamente era impossível. Claro. Uh, portanto, então, as aqui, igrejas serviam assim de marcos? Neste caso, de, de... Era, eram marcos, aqui no sentido até geográfico e uhum. administrativo, mas também marcos no sentido. Era como que um ponto de encontro, um ponto em que que as pessoas se encontravam, não havendo outros e portanto era, era, era, um, era uma era uma era um, digamos um elemento muito uh, simbólico na, na, na, no território e, e, e eram as, as sedes das freguesias, é preciso notar que esta, esta, esta igreja durante muito tempo esta, isto é anterior, uhum. mas neste sítio, durante muito tempo ela esteve praticamente isolada uh, pressupunha se sempre que as igrejas, a igreja como instituição, tinha junto à igreja edifício bocados de terreno, ou um bocado de terreno, para dar de afuramento a pessoas que quisessem viver na, junto à igreja. E a igreja era um polo de atração. Mas nem sempre, como não é o caso de Santa Clara, um polo de atração suficientemente forte para rapidamente ter, ter concitado, ter, ter atraído para junto de si uh, muitos moradores. Basta ver que, no princípio do século XVIII, ou melhor, em meados do meados século XVIII, Houve uma forte intempéria? É? Ah, sim, mas... mas ah, antes, não ia falar ainda no, no, no, no povoamento. Sim. Em meados do século XVIII, portanto, em 1758, uh, uh, o parque diz que a população tinha 12 moradores, uhum. portanto, 12 famílias. Cerca de 50 eu, pessoas. Sim, seria à volta de 50 pessoas. Uhum. Quando na... Na, na, na freguesia, na, na freguesia em si, havia 200 e tal moradores. Uhum. E, e, portanto, isto significava que o povoamento continuava a ser disperso pelo campo. Uhum. E enquanto que o centro da freguesia continuava a sofrer de falta de moradores. Achas que se pode explicar isso por por a localização da igreja? Ou seja, era perigoso? Uh, não, não, direi, não direi, é possível que esse, esse fator tivesse de alguma forma uh, tido alguma influência, mas, mas ocorreu, por exemplo, também a Sabóia, que também cresceu muito lentamente. Eu penso que o povoamento era disperso devido ao tipo de economia que havia, portanto uh, uh, uh, havia um território dividido em propriedades, em herdades, uh -huh. muitas vezes havia afuramentos e as pessoas viviam nesses sítios. Uhum. Certa, os próprios padres a certa altura, no século XVIII os padres são obrigados a vir morar para junto da igreja portanto, era sinal de que nem sempre os padres viviam junto da igreja viviam lá numa propriedade que era deles também uhum. onde lhes dava jeito de viver uhum. porque estavam a pé do seu trabalho estavam na sua propriedade e portanto uh, não, não seria tanto isso, seria mais o tipo de, de apropriação económica do espaço por parte de, da população e uh, é uma coisa curiosa, que tal qual como, como em Saboia em finais do século XVII, há, uma, há, há um afuramento de, de um terreno a um sujeito chamado João Lopes, que era uh, oficial de sangrador. Uh, portanto, os, os primeiros moradores uh, junto à igreja eram pessoas que não só prestavam serviços, como precisavam de estar num sítio bem determinado para que as pessoas lá pudessem ocorrer. Uhum. E então o que é um, um oficial de sangrador era muitas vezes um barbeiro, um barbeiro sangrador, ao fim e ao cabo um técnico de saúde dessa época. Uhum. O único que havia, porque médicos físicos, como então se dizia, eram raros, que nestas pequenas terras o que havia era um sangrador, que podia fazer pequenos outros serviços. Eles eram, basicamente, frequentemente, como disse, barbeiros, portanto, eram os homens que sabiam utilizar bem a lanceta, portanto, a, a navalha de barba, aquela aquela lanceta cortava bem, portanto, uhum. podiam, fazer, podiam, podiam fazer sangrias, podiam lancetar um, um abscesso, podiam fazer uhum. esse tipo de coisas, não é? portanto, um técnico de saúde. E, e, e nós vemos que surgem esse tipo de pessoas junto à igreja que era, e elas, essas pessoas esperavam que, de facto, uh, a terem a sua clientela ali uma vez por semana. Uh, normalmente uma vez por semana. E, e, e, portanto, e, e as próprias pessoas também davam jeito que, quando fossem à igreja, ali estivesse o, o técnico de saúde, o médico, que eles, que eles podiam ter. Portanto, aliás, ne, no finais do século XVI, ainda se dizia que uh, havia uma estrada... Entre Orique e a Igreja de Santa Clara. Nem sequer se dizia da povoação de Santa Clara. Uhum. Portanto, durante muito uhum. tempo, a Igreja de Santa Clara esteve isolada. E depois a povoação teve um crescimento lento. No século XVIII ainda, mesmo no final do século XVIII, passou por lá um viajante austríaco, um, o príncipe Valdec que tinha vindo a Portugal... Para reorganizar o exército, de vez em quando vinham estes, estes especialistas uh, de, de militares uh, a Portugal para reorganizar o exército, que estava sempre desorganizado. Ei, eu, e eles de facto é... organizavam e depois iam sempre e tudo. No mesmo. caso do viajante austríaco, foi ele quem. quem... Quem veio organizar, fazer tarefa militar? Sim, sim. sim portanto, e ele passou, e, ele passou por aqui e fez uma, uma observação sobre e a e terra. E eu ele, ele, ele, não, ele, não estou a encontrar ele que convém uh, no Mial? É o uh, Príncipe uh, Valdeck que, que que passou por aqui, uh, o Barão de von von Vida Esse é que escreveu, esse é que escreveu o esse relatório, é escreveu. O relatório da viagem do Príncipe de Valdeck. Uh, também era alemão, ou, ou austríaco, melhor dizendo, e, e portanto uh, eles passaram por Santa, por Santa Clara e verificaram, mais uma vez, que era uma pequena, uma pequena terra, mas que eles gostaram muito. Era uma, uma pequena aldeia que tinha nessa altura já 18 moradores, portanto tinha um pouco mais do que em 1758, mas eles acharam a igreja, a aldeia muito simpática, muito branca, muito Uh, portanto, era uma, era uma aldeia modesta, mas muito simpática, muito, muito agradável, limpa. muito limpa, uhum. enfim, tudo isso uh, lhes desagradou muito. Portanto, podes passar, por favor? Ora bem, o que nós vemos aqui é o interior da igreja e vemos aqui um conjunto de retabular, portanto, três retábulos, vemos ao fundo, no centro, ao fundo o retábulo da, da capela mor <cười> e, vemos, e vemos vemos vemos à, à direita e à esquerda uh, dois outros retábulos uh, um do, do de, de Cristo crucificado e outro de Salveiro da Nossa Senhora do Rosário não me posso garantir agora bem portanto são, são retábulos de talha dourada do século do século XVIII Meados do século XVIII, fabricados numa oficina de Évora, por um entalhador muito conhecido nessa altura de Évora, tu podes, podes uh, mas antes, antes de passares o retábulo, sim, passa, perdão, o orta, não, passa por favor, o, exatamente. Uhum. Nós vemos aqui, portanto, a, a Capela Amor, e, e mais em pormenor vemos que é, ma, é ainda em abóbada de cruzaria da primeira metade do século XVI esta capela é mor ainda é das primitivas igrejas não é da, da, da primeira mas é ainda de uma que se fez no século XVI hum. portanto tem aquela tem aquela abóbada de, de, de cruzaria portanto com aqueles, com aqueles com, com, assim, em forma de cruz digamos, tem uma, uma chave uma, uma pedra de, de fecho no centro com a, com a cruz da ordem de Cristo que é um bocado estranho porque esta zona era pertencia esta igreja pertencia à ordem de Santiago mas por vezes isso acontecia por vários motivos que não vale a pena aqui aqui ah. estar a especificar mas portanto temos aqui ainda uma parte do edifício das, que é antiga ah. nós depois temos um retábulo que já não é desse tempo é um retábulo mais recente é um retábulo do século XVIII é um retábulo que confeccionado, portanto, por, por, por uma oficina do mestre de saborense Sebastião de Abreu do O, que é um homem que fez muita, muito, muito, muito retábulos aqui para esta zona, e que era, de facto, um, um, um, uma oficina muito muito conceituada nessa altura. E vemos ao centro, no retábulo, vemos, vemos no nicho do centro, uma imagem de Santa Clara, que é do século XVII, uma imagem de 1627 que também foi feita, confeccionada em Évora, por um santeiro de Évora portanto uh, são, são coisas uh, digamos o, o retábulo apresenta não só do ponto de vista da imaginária como do, do ponto de vista da sua uhum. da sua talha uh, a, a, a, a já mais agora porque Santa Clara porque este orago uh, bom Santa uh, frequentemente frequentemente uh, há digamos uma espécie de modas e influências uh, havia já alguns alguns uh, por exemplo em beja havia um, uma, um mosteiro de Santa Clara uh, e, e havia outros mosteiros de Santa Clara. Possivelmente há alguma influência dessas, dessas, de, desses mosteiros, através de, de frados ou, ou assim. Por outro lado, Santa Clara também pode ter alguma coisa a ver com... Aqui próximo, aqui próximo de Santa Clara há assim, uma série de, de outras freguesias que, que, que têm... Devoções também assim um pouco... Por exemplo, Santa Luzia. Uh, por exemplo, uh, Nossa Senhora da Luz, que é de Valde Santiago. Tudo isso são, são, são títulos de Nossa Senhora que remetem para... Uh, no caso de Santa Luzia, não, não é título uhum. Nossa Senhora da Luz, é que é um título Nossa Senhora. Uh, são, são santos que remetem para, para, para a vista, para... Para a luz, a para a luz, da portanto, luz. qualquer hum. coisa que tenha a ver com a, com a visão. Com a... Hum. Uh, por outro lado ainda, uh, a Santa Clara tem, tem, tem, está ligada a uma, a uma narrativa em que ela, uh, no seu mosteiro, Santa Clara de Assis, ela sai de, do mosteiro de, de cruz em punho quando o mosteiro é atacado por uma por um mosto, por um exército muçulmano. E quando ela sai de de, de de Cruz em Punho, o exército muçulmano retirou. E, portanto, era assim um pouco, também, podia acontecer um pouco aqui no Rio Mira. Quer dizer, Santa Clara também tinha uma proteção especial. Neste caso, não era bem contra o exército, mas era contra as águas <risos> uh, terríveis das cheias. Hum. E, portanto, há assim uma série de referências que podem, de alguma forma, a explicar a, a, a adoção de, de Santa Clara. Em todo o caso, frequentemente, eram estas modas ou eram estas influências que vinham de conventos que existiam, na não, mesmo que não fosse na região próxima, pelo menos na, na região em geral. Ah, e, e tu referiste aí a cheias, há inúmeros relatos de, de cheias. Sim, do, do há aquela cheque. famosa... Eu já a publiquei já em uns anos e aquilo, hoje em dia, enfim, as memórias paroquiais hoje em dia estão online e qualquer pessoa as pode ler porque elas são facilmente legíveis. Uh, e, e, e de facto o padre refere a uma cheia que houve em 1750 em que uh, as águas como que perseguem os, uhum. os moradores que se refugiam na igreja e que a certa altura, quando a água já, enfim, quando toda a gente já entrava em desespero e e pedia, e suplicava a Santa Clara, uh, as, as, as águas retrocederam. E, portanto, é. a, aquilo foi considerado um milagre. Da, um milagre, porque de, as águas até dentro da igreja entravam. Entravam, <risos> mas quando chegavam ao altar, elas tinham respeito à, à Santa Maria. Portanto, há aqui esta, todas estas narrativas, são populares, mas que, por vezes, uh, têm a ver com, com narrativas mais eruditas. Neste caso concreto, com com, a, com a, a legenda de Santa Clara. Né? Uhum. passar Ora bem, na própria igreja, nós, eu aproveito para repetir isto, nós falamos sempre muito nas igrejas por dois motivos. Primeiro porque geralmente é, é, as igrejas têm o que na freguesia é mais importante em termos artísticos. Uhum. Uh, e, e, e, em que, e em que há uma... Enfim, uma uma relação histórica muito especial. Uh, depois, porque as igrejas foram de facto os núcleos fundacionais, fundacionais. das freguesias, é o papel de, de, de, da própria fundação pois. e depois do desenvolvimento e de toda a vida e, exatamente se... é. da freguesia. Sim. Nós temos aqui uma uma pia de batizar que neste momento já não está no, batistário, está no batistério um perdão, está na está na própria no corpo da igreja, na nave, uh, mas tem aqui um elemento que ainda que é um é um lavor manuelino como se vê ali. É um torçado, um encordoado, como se pode ver ali, e que é ainda um trabalho manuelino. Portanto, esta pia ainda é do século XVI. Do século é de notar que em Portugal o estilo manuelino prolongou-se no tempo, quando noutros países, por exemplo, na Itália, onde nasceu o Renascimento, já havia outro estilo. Aqui em Portugal mantinha-se o Manuelino, que era uma espécie de continuação do gótico, mas com uma decoração especial. Aqui temos esta tal uh, torçado ou seja, um encordoado, que, que nos remete para esse lavor, para esse trabalho uh, do, do estilo Manuelino. É uma boa peça também. Um bocado pesada e tal, mas uhum. uma, uma boa peça. Ora bem, a propósito ainda de igrejas, nós temos aqui uma e de. E de enfim, do funcionamento religioso, que era simultaneamente religioso e profano. Nós vemos aqui, por exemplo, numa, numa procissão, vemos uh, uma série de cavaleiros. Uma né? cavalhada. Não é cavalhada, exatamente. E, portanto, há aqui como que uma. uma. uma, uma, uma miscelânea uma, de, de, de, de, de, de religião e de profano. Mas o que é que se está... Uh, para já, de, de quando é que é esta fotografia? Está uma fotografia da primeira metade do século XX. Não, se, não, não, não sei exatamente qual é a data. Uhum. E, foto... e o que é que se está a passar exatamente ali? Há uma procissão E a precisão é acompanhada por, por uma cavalhada, por uma, por uma série de cavaleiros. Que, que faziam... Sim, faziam uma espécie de guarda honra, não é? Uhum. Havia cavalhadas. As cavalhadas não eram só isso. Muitas vezes nas festas. Não é, não é o que está representado aqui, mas nas festas... Uh, havia cavalhadas que, uh, que, tinha, que que serviam como uma espécie de jogos. de uhum. uh, Por vezes uh, a cavalhada tinha uma coisa de, deste género. Penduravam-se uns galos e depois os cavaleiros pretendiam... Vivos, portanto. Vivos, pretendiam separ a cabeça como uma vara. Portanto, era assim um, um pouco... Um pouco Exibir um as bocado, suas habilidades, habilidades de cavaleiros. cavaleiros. Um bocado bárbaro, mas pronto... Uh, Uh, portanto, aqui fazem uma espécie de guarda de honra. Uhum. Ora bem, nós voltamos aqui à Santa Clara, à, à, ao sítio de Santa Clara. Uh, vemos que uh, uh, um, portanto, o rio passa ali, mas passa uhum. quase imperceptível, não é? Uhum. Aqui, até, uh, a fotografia é preto e branco isto isto é o espelho d'água estamos a ver o espelho d'água sim, sim o espelho d'água e, o, e o, é bem visível aqui o leito de cheia uh, dá para ter a ideia uma ideia mais ou menos da cota que está a igreja relativamente sim. ao curso da água sim está um pouco superior não é uhum. numa cheia que não seja muito muito forte ela passa em colo mas mas quando havia cheias muito fortes naturalmente as águas podiam chegar à igreja a igreja que está no, no, no centro da, da, da antiga aldeia, não é? Uhum. Esta, este espaço aqui, por vezes, era utilizado, como se pode ver na imagem seguinte, era utilizado até para, para mercado, para feira. Não é? uhum. Portanto, era... Há semelhança também do que já vimos em Aldemira. É? Sim, sim, na, na, na Salamoa, na, pois, na, na várzea da Salamoa, onde pode, podia haver cheia, sim, exatamente. Uh, eram terrenos planos sim portanto... uh, a, a, a, com uma cota não muito elevada relativamente ao leite normal do rio uhum. e portanto sempre que havia cheias eram esses, esses terrenos uhum. eram inundados sim mas portanto mas mas quando não estavam inundados eram uh, eram terrenos que ofereciam boas condições para sim, realizar as até tipo mesmo por exemplo sei lá na, aqui em Admira na, na na Salamoa até havia até havia agricultura não é uhum. portanto em alguns desses sítios podia haver agricultura uh, enfim, não creio que fosse aqui o caso, mas não sei se o nosso ouvinte José Alberto uhum. Almeida nos pode ajudar aqui. Mas, mas, mas pronto, no caso de Odmir, era. Pronto, esta fotografia, embora de muito má qualidade, é da mesma zona, está um, com um ângulo um bocadinho uh, mais à esquerda sim mas ah, mas percebe-se este... percebe-se que todo aquele movimento que nós víamos outra fotografia uhum. de animais e de pessoas uhum. uh, este, uh, seria impossível seria aqui... impossível agora porque aquilo está no estava no, no leite cheia não é uhum. esta fotografia é de que ano é também da primeira metade do século uh, não, não sei quase qual é a data precisa está então, é um... ainda anterior à barragem sim sim anterior à barragem oh. sim para A barragem só, só encheu em 1968. Sim, portanto. sim, sim, claro. É. Essa é a pergunta sem é. pensar. Ora bem, nós temos aqui de novo um mapa para mostrar esta, esta região aqui de Santa Clara. É um mapa de Charles ou Carlos Bonnet, um francês, um militar francês que estava em Portugal e que, que desenhou este mapa em 1851, é um bom mapa do sul do país e mostra de facto uma estrada que, que passa por Santa Clara, São Martinho uh, Garvão, por aí fora uh, é um mapa interessante porque mostra, mostra uh, uma via uma via uh, carroçável portanto para onde podiam, podiam normalmente passar carros enfim embora nem sempre previu sempre o problema de, de passar ribeiras como era o caso de Santa Clara e como era o caso de Garvão também um sítio muito muito muito difícil de passar quando havia cheias uh, e portanto uh, o Carlos Bonney mostra aqui uh, uh, o portanto o percurso dessa estrada ela vinha de ela vinha de facto da de, de serra de vinha do Algarve ou, ou ia para o Algarve como que, como queríamos e, e, e portanto um pouco como pelo, pelo, mesmo, pelo mesmo trajeto que depois foi utilizado pela, pela, pelo caminho de ferro o que não admira porque o caminho de ferro buscou na altura, na falta de, de, de, de estudos uh, geológicos geográficos uh, aprofundados buscou os, os, os, os troços os antigos troços da de, de estradas, portanto, quando nós falamos em é estradas, falamos em caminhos, né? nem sequer é estradas em Maclan, claro, claro. são caminhos. Uhum. Mas, enfim, mas tinham classificações. Isto esta, esta era uma estrada real. Uh, portanto, uh, não, o, o Carlos Bonet mostra aqui, isto é 1851, mostra que a estrada passava por Santa Clara e passava por cima de uma ponte que tinha sido construída umas décadas antes. Uh, e é essa ponte que nós vamos ver a seguir. Que é uma ponte que já se adivinha, não é? Pois. Ora bem, esta ponte que aqui está, ela foi construída em 1821. Uh, ao Malte. Claro, ela não está já assim. Nós devemos ver hum. que ela... É, é, e quem, quem conhece, aqui, não é? Aqui, aqui, partida... aqui, aqui, uh, aqui já estava a degradar-se, visivelmente, uhum. mas, mas depois acabou por cair e neste momento ainda só lá um arco ou dois. Agora, presente, não me recordo exatamente. Uh, e, e vemos ali um cavaleiro, vemos algumas pessoas, enfim, tudo a posar para a, fotogra para a fotografia, vemos que é, uma, que é uma ponte que do ponto de vista de, de, do seu aparelho de alvenaria era, era uma, uma, ponte, uma ponte importante e bem feita. Uh, bom, mas devemos dizer porque devemos, devemos nos interrogar mas porquê é que ela caiu? Hum. Bom, devemos, devemos ela daí. foi, uh, durante algum tempo, chamada, de, erradamente, de Ponte Romana. Ponte Romana, sim. Claro, não era Ponte Romana. Era uma ponte construída em 1821, por início. Isto foi um trabalho, ultimamente há um trabalho de Aurélia Cabrita, que, que, que nos deu a conhecer algumas coisas importantes desta, desta ponte, da sua construção. Ele diz-nos que, que foi uma, uma decisão da, da Câmara do Urique, que pediu, na altura, autorização para, para a construção dessa ponte. E, de facto, o projeto foi de um, de um major de engenharia, portanto, um militar, António Eliseu Paulo de, de, de Bulhões, que, que, que fez o, fez o, fez o projeto. E, e, e foi construída, a ponte foi construída por um mestre. Algernil de, de, de, de faro, chamado Francisco Lopes do Rosário. Custou sete contos de reis. Uh, a, pedra que foi, a pedra utilizada, pelo menos boa parte dela, foi, foi trazida de Silves, é aquele arenito assim, avermelhado de Silves, e era de facto uma, uma bela ponte. António Eliseu Paula de Bulhões, que Sim. era aliás major do Corpo de Engenheiros. Do Corpo de Engenheiros, portanto um, um militar. Uh, a ponte uh, uh, começou a ver-se cedo. Que a ponte tinha alguns problemas de, de, de, de base Uma, na, na, uma na excelente obra base. de engenharia, mas, mas que ruiu. com fundamentos, com fundamentos poucos. Com fundamentos ao nível é, o, do, do, das suas fundações. O problema, uh, há aqui vários problemas. Pois já o território era mal estudado, não se sabia exatamente qual era a, qual era a profundidade uhum. daqueles sedimentos. Não se conhecia muito bem também, ou, pelo menos ao nível de, de enfim, dos. dos, dos das escolas de engenharia não sabia muito bem qual é qual era uh, o regime do rio portanto a, a capacidade de uma cheia do rio para para derrubar uma ponte e tudo isso fez com que a ponte fosse de facto feita com um bom, um belo aparelho de alvenaria, mas as fundações uh, não não eram suficientemente uh, profundas para que a ponte não, não desse de si uhum. e de facto as várias cheias acabaram por uh, criar uma, uma torção na ponte, como nós ainda podemos hoje ver, o que originou fissuras, eh, portanto, infiltrações de águas das chuvas, etc. E posteriormente o seu desabamento. Nós vemos na, na fotografia seguinte. São fotografias que me foram emprestadas por professor Santa Clara. Vemos aqui. Podes passar, por favor. Vemos aqui já. Uh, uma das, uma, enfim, a ponte já tinha ruído mas ainda cá estava este arco e as crianças a criançada, os rapazes uh, uh, atiravam-se lá de cima para o fundão que havia cá em baixo portanto, aqui apenas servia para recreio da rapaziada. e agora é, é um dos locais uh, uh, que as pessoas gostam sim, de sim, agora a ponte é, é está é que... classificada uhum. uh, foi, foi, enfim teve uma intervenção que não não foi o, que os resultados não foram unânimes em termos de enfim, enfim, enfim, enfim, em termos da bondade desses resultados uh, mas uh, pronto deixou de se chamar uh, ponte romana mas como as pessoas querem chamar sempre uh, qualquer coisa passaram a chamar a ponte dona maria uhum. pronto uh, a ponte nunca se chamou assim a ponte chamava-se ponte santa clara <risos> uh, sobre rio mira mas pronto uh, é, é, é assim mas tem alguma enfim não é todo não não é todo foi na, foi naquele período de, de, de grandes aliás naquele período de dona Maria foi um período em que houve grandes obras em termos de viação e aqui esta estrada que passava por Santa Clara também teve uma obra importante para além da da ponte é que a estrada que ia na direção de São Martinho a certa altura teve uma, uma reparação muito grande e fizeram até um, um novo um novo percurso passava pela, pela, pela chamada Serra do Caldeirão, pelo sítio pela Portela da Boa Mulher, ainda lá estão visíveis uh, cortes na rocha e de, dessa, dessa, desse, desse trabalho, desse, desse trabalho da construção de uma segunda via dessa estrada. E para encurtar não só o caminho, como também para melhorar uhum. o próprio, a própria estrada em si. E uh, o, o, o, o caminho uh, prosseguia através do, do vale formado pelas ribeiras uh, de Tilhares e Tramagueira. Sim, isso, pois, isso a sul de Santa Clara, a não sul é? de Santa Clara. Portanto, ali num, num vale que que, em, em, que em que há a divisória entre, entre Saboia e. e Saboia e, e Santa Clara. E há. A... Sim, desde e há onde se encontrava aquilo que segundo o Link era um dos piores albergos de Portugal <risos> pois, é, é, que era a palhota sim, é é. a palhota esse exatamente. topónimo ainda existe, esse topónimo existe mas já na freguesia de, de, de Saboia, Saboia. É, hum. de facto era uma, era uma, uma, uma, uma pobre estalagem nessa estrada mas houve outros, outros lugares de apoio aos viajantes por... o primeiro nome eu não... não Friedrich Friedrich, Friedrich Link Heinrich Friedrich Link, Link. A, gente Eu, a, o meu alemão. a gente aqui a assassinar o <risos> alemão Eu espero que os nossos amigos de Hamburgo não estejam a ver a Dorley e o, e o Werner que frequentemente nos veem espero Sim. que não nos vejam agora para não vermos a nós a assassinar É um dever depois isto depois fica, já sabe tá. Esse, esse, ele diz que de facto a Palhota era um dos piores albergues de Portugal e de facto devia ser um albergo muito, muito pobre. E aqui temos a primeira classificação que hoje, a qual as pessoas hoje estão habituadas a classificar os sítios todos onde vão e deixar registado na net. Temos a primeira classificação de sítios de hotelaria neste caso registado na história por, Bem, um, por um viajante mas há, há, há, há mais a norte da, da, da, da, da aldeia há outros topónimos que, que, remetem, que remetem também para a passagem de viajantes como por exemplo o topónimo Venda e Vendinha que remetem para essa para essa mesma realidade o, o apoio, a possibilidade de dar de, de, de, de, enfim, de prestar apoio aos viajantes vendendo-lhes alimentos e bebidas, não é? e portanto em vendas em, e, e a própria a própria passagem de marcadores por aí está, está por vezes memorizada na, na toponímia há um, há um topónimo que há mais a sul da da aldeia de Santa Clara que é Porto dos Almecreves que passa uma das ribeiras que eu agora não posso garantir que seja a Tulhares, que seja que seja a outra a, uhum. que é afluente uh, aí mira depois irá irá dizer, irá dizer. mas <risos> sim mas o Porto dos Almecreves acho que é topónimo que já não já não já não é o já não é o, o, o usado portanto já está desconhecido mas pode ser que ainda alguém conheça isso não posso garantir Uh, é, portanto indício. mas de qualquer modo uhum. todos estes topónimos mostram um bocado essa essa função de, de eixo viário uhum. que entre que, o Alentejo e o Algarve sim entre o Alentejo e o Algarve uhum. portanto norte-sul e um dos principais uma das um dos principais eixos viários tal modo que como disse há pouco a própria linha de caminho de ferro usou essa essa entrada este percurso no Algarve uh, enfim aproximadamente uh, o mesmo percurso da da, da, da, da, da via terrestre uhum. da via da via carroçável da via corçável, pedestre e e depois rodoviária e depois uh, um, e depois uh, como é que se diz ferroviária uh, sim, sim mas antes ferroviária uh, rodoviária uhum. uh, falámos já, já passámos passamos aqui por já falámos no século XIX, não é? mas ainda não falámos. Não sei se tens alguma história para contar sobre o que se tenha passado aqui na altura da Guerra Civil. Uh, sim, esta zona. A Guerra Civil, como, como se sabe, já, já a que a referimos, foi a Guerra Civil de, de uh, 50 à instauração do da Monarquias Constitucional, portanto, o liberalismo, foi a primeira Guerra Civil e depois a, a Guerrilha Miguelista. Foi um período, entre os anos, na década, sobretudo na década de 30, sobretudo. Oh. Mas também atingiu a década de, de, 80, de 40 e ainda começou na década de 20. Mas, pronto, mas sobretudo na década de 30, é um período de, de grande agitação, de grande de recontros militares, de, de, enfim, de vinganças, de, uhum. de as, pessoas, as pessoas tomam partidos por um ou por outro, as pessoas do campo, sobretudo, tomam partido por, por o miguelismo, portanto, uhum. eram povoações mais conservadoras nesse aspecto. E sabe-se é. Santa Clara... Santa Clara alguma... ficava no coração de um desses... De um de, de uma de... Santa Clara era uma pequena povoação, não é? uhum. ela, mas, mas ela ficava no coração da, da, da guerra, do, do, do, do, do, da, do território da guerra e, sobretudo, depois do território... Onde, se, onde, se, onde, se, onde, se, onde houve, onde, onde se travou a, a guerrilha, onde, onde a guerrilha miguelista do, a, remexido. A, a, do remexido realizou os seus, os seus ataques e as suas emboscadas. A, a, a certa altura, o próprio guerrilheiro Remexido a, foi capturado e morto, a, e fuzilado, a, a, ficou à frente aí de, um, de, um, de, uma, de uma força ficou um homem que chamava o tenente coronel Casimiro uhum. e que acabou também por ser morto uh, e depois a seguir veio um outro que era Damião bom a certa altura uh, o, a tropa constitucional acabou por ir uh, limitando a ação da guerrilha uhum. não só matando os, os guerrilheiros Uh, matando normalmente, basicamente, matando os guerrilheiros, não só em combate, como quando os capturavam, eles eram fuzilados também. Uhum. Portanto, eram passados pelas passados armas. armas. Uh, portanto, uh, os guerrilheiros foram cada vez sendo menos e, e, e nós vemos que que esta zona de facto de de, de, de, de Santa Clara ah, tinha, Samuel, era, era, era uma zona que ficava no coração da guerrilha. Havia alguns homens, alguns proprietários ali, que eram, uh, que eram publicamente considerados uh, partidários da guerrilha, por exemplo, o proprietário de Fitos e o proprietário da Beirã, de um, de um, de um monte que também ficou debaixo da de água, e, e portanto, uh, com a barragem. E, portanto, eram homens que eram considerados partidários da, da, do remexido. Portanto, foi um... Foi, foi um período muito, muito violento e muito, muito difícil para toda esta região. Não foi só Santa Clara, foi para todo, este, para todo o sul do, do, do Alentejo e do Algarve, evidentemente. Uhum. Podes passar, por favor? Ora bem, nós vemos depois, a certa altura, que uh, o caminho de ferro in, uh, é lançado em Portugal. Uh, temos aqui, uh, uh, a traço vermelho, uh, a linha do sul e sueste que vem de Lisboa, passa por, por Beja, e depois se dirige mais para o lado do litoral, passa a Tinha Jodemira. Uh, abre uma estação chamada de, de sabóia Monchique uhum. a, é, a qual tem, é o... temos uma fotografia aí mais à frente. Sim, não temos que, é uma, uhum. que é uma estação que, de, que, que agora é a estação de, de santa Clara, uhum. Sa, Saboia santa Clara. Mas, de facto, no, no início do século XX, isto, a, a linha foi lançada aqui em 1889. E no início do século XX, a, barra, a, a estação ainda era designada assim, com, com o nome de, de, de Monchique. E o que acontecia era é que muitas vezes vinham viajantes de comboio para Monchique, viam ali a, esta, a estação de Monchique, desciam-se, depois não havia qualquer transporte rodoviário, nem cavalar, <risos> nem nenhum outro, para Monchique. Resultado, ficavam ali 24 horas à espera do próximo comboio. Uhum. Portanto, era, era assim. Hoje em dia chama-se, portanto, como se sabe, a estação de, de, de, de Saboia Santa Clara. Ou Santa clara Saboia. deixa Já temos de -te ver aqui na fotografia. Passa, por favor. Ah, portanto, nesta Saboia, altura, Monchique. isto é uma fotografia que foi publicada inicialmente num, na Gazeta dos Caminhos de Ferro. É muito conhecida, tá, tem andado aí pelo Facebook. E, portanto, Sabóia, ainda, ainda escrita com Y, com... E, e Monchique, portanto. Uh, e, e, e ao lado uma, uma locomotiva, uma velha locomotiva a carvão, uma linha por... onde, as, uhum. onde os próprios galináceos atravessavam sem, sem grande risco. <risos> Sim. E, portanto, <risos> ah. uh, agora a seguir, na próxima, Pos Posso passar? Temos, portanto, agora aqui a. Uhum. Uh, Santa Clara-Saboia Santa Clara-Saboia uhum. portanto esta estação uh, que tem que tem que tem, um, enfim, que tem um serviço tem, uh, durante muito tempo ela nos últimos tempos quando a linha quando a linha, a linha desta do, do, linha, do, do, de linha do sul ou a linha do Algarve suponho que é assim que se chama agora uh, foi uma linha que começou a ser desativada uh, enfim, ainda saíam por ali muitos muita muita muita, lenha, muita muita madeira e portanto tinha essa função sobretudo de tra transporte de mercadorias mas evidentemente é como outras linhas outras estações uhum. aqui de, do sul que estão desativadas ou, ou quase uh, e depois que linhas destas que servem de passagem essencialmente pois, pois. podes passar ora bem, depois temos aqui uma primeira imagem que nos mostra trabalhos de construção da uma barragem. grande obra que foi feita aqui no, uhum. no, nos anos 60, de, que é a barragem de Santa Clara. Uh, essa barragem foi uma barragem uh, construída uh, no quadro de um, de um plano de, de rega, uh, que, que era um, um plano de rega do Alentejo, mas que aqui concretamente uh, era, era um plano que tinha a ver com, com, com o Rio Mira, com o Rio, Mira, ou, com, ou com o afluente do Mira. Porque há a barragem de Santa Clara e há a barragem de, de Corte Brico. Uhum. Portanto, também é uma, uma pequena... Essa é uma pequena barragem. Portanto, uma, uma barragem destinada uh, uh, à agricultura, portanto, a irrigar os campos que estavam longe na, na, na, na Charneca de Odmira. Uh, eu ainda me recordo ouvir alguns agricultores uh, queixarem-se, mas... Criaram uma barragem para irrigar e vão irrigar os piores terrenos do Conselho de Aldemira. De facto, estas ariás da Cherneca eram conhecidos por serem areias muito pouco férteis. Uhum. E, de facto, são... E, e verificou-se que eram. Que eram claro. muito pouco uhum. férteis. Hoje em dia produzem, porque, naturalmente, as condições tecnológicas de produção são outras. Mas, pronto, eh, eh, ao mesmo tempo, eh, criou-se aqui, em Santa Clara, uma uma reserva, podemos chamar estratégica de água, hoje em dia então é uma, é uma reserva de água que cada vez é mais importante devido à, à seca prolongada e que pelos vistos não tem, não tem tendência a terminar e que, e que e é uma água que, uh, que enfim, que serve para regar, mas também serve para, uhum. para abastecimento das populações. Uh, há, como tu sabes, uma uma uma, uma tensão e um conflito claro. entre os apoiantes da, da, da, da utilização de águas para, para fins agrícolas. Para fins agrícolas, uhum. uh, uh, Há, por outro lado, os críticos, e, portanto, mas não é uma questão que agora nos, nos interessa. É uma questão importante, mas não é uma questão que agora nos interessa. Não é para aqui chamada. Não é para aqui chamada. <risos> portanto, nós temos aqui uma fotografia da, que é da ABM, que... que que mostra os trabalhos enfim, de mobilização de terras, que foi, de facto, uma grande obra, porque era, na altura, a, primeira, a, a, a obra de a barragem de terra maior do país. Podes passar? Hum. E que, apesar da sua tecnologia agora obsoleta, é de referir que tem o seu quê de, de mestria, porque conseguiu-se conceber um sistema de rega para um território que não tinha eletricidade. Sim, pois, Não. trabalha por, por, por gravidade a água, a, criaram depois um, um, um sistema uma rede de aquedutos e de túneis uhum. que permitiram levar a água por gravidade, portanto foi uma questão de calcular as, as cotas dos, dos, dos terrenos é, calcular a água para, para calcular a, a, as cotas para para, para, para para que a água pudesse uhum. ser encaminhada por, por mera gravidade é, portanto, é, é de facto uma grande obra. Na altura, em Portugal, havia bons engenheiros hidráulicos, e, e de facto esta obra é uma obra que com, com é considerada uma boa obra. Ainda voltando a, a Santa Clara, a, nós vemos que a Santa Clara, a certa altura, a, aparentemente teve, teve um, um surto na segunda metade do século XIX, princípios de 20, um surto económico com algum significado. Nós vemos aqui algumas casas que têm, enfim, com, com uma certa importância, com uma arquitetura de certa importância. Nesta casa aqui, ela até tem uma, uma data sobre a porta, 1892, uhum. se não estou enganado, é essa data, estou a falar de cor. E, portanto, é, é, é de uma, de uma, de uma... eu ainda conheci algumas pessoas que viviam ali, me apostaram, aliás, algumas das fotografias. E, portanto, é, é uma, um edifício com, enfim, com alguma importância. Uhum. E ah. o, o, o que é que se pode dizer de, de, portanto, de, dos locais que tornam esta, esta terra mais, mais apetecível e mais procurada? Por exemplo, águas santas, festas costumes... Uh, como em pego. todo o lado, havia uhum. aqui algumas... Uh, havia, por exemplo, uma fonte santa que ficava perto do monte de... Como é que se chamava o monte? Eu, quando começo a puxar pela minha memória geralmente sai disparado. O monte da Casa Nova. Sim, da Casa Nova e outro junto e é da a referta Da Referta, exatamente. Uhum. Uh, havia ali uma, uma, uma, uma fonte de santa a que corria ali muita gente porque achavam que a, fonte, que a água era tinha propriedades curativas uh, para as doenças de pele e iam pessoas até de, de, de outros sítios de, aqui do Conselho. E, e depois, como era também muito frequente, uh, fazia-se ali uma espécie de arraial, montavam-se ali umas, umas, umas barracas de comes e bebes, enfim, fazia-se ali uma espécie de arraial uh, uh, a propósito dessa, dessa da, da, da ocorrência de pessoas a essa fonte que hum. se realizava no dia de São, São, João. João. São, João. São João Batista, uhum. que, como é natural, portanto, em junho, como é, como é habitual. Ah, e nessas porque... festas havia o canto ao baldão, a despique uh, e danças e. Entretanto, no último arranjo da linha, quando foi eletrificada, uh, transformaram a, a, a linha uh, os trabalhos na linha, acabaram por, por passar por cima dessa dessa fonte e acabar com ela. Portanto, a fonte desapareceu exatamente porque os trabalhos em linha fizeram ali um, uma espécie de, de passagem uhum. uh, junto à, à fonte e, e, e ela... e, e pronto, destruíram-na, uhum. basicamente. Mas é, é que, como é em Santa Clara, como é em todo o lado, há, tudo, há sempre essas narrativas uhum. das fontes santas, fontes santas que geralmente, geralmente, mas não sempre, estão associadas a São, São João Batista. Exatamente porque São João Batista... Foi o homem que batizou Cristo, não é? Portanto, está ligado às águas. Aqui temos outra fotografia da casa, de um homem que foi um comerciante importante. Tem lá as iniciais M.A.B., que suponho que é Manuel Almeida e Beatriz, e a data de 1921. Portanto, também é isto para, para, para, digamos, exemplificar alguma da importância económica e comercial uhum. desta, desta terra. É, assim, na, na, enfim, na primeira metade, no final século XIX. Se verificou, assim, saltos de, de, de algum progresso tecnológico, eh, era frequente observar o, a, o destrui, a destruição. Ou sim, de, sim. Não havia não havia sensibilidade para preservar. Não, e, e muitas vezes o progresso era exatamente identificado como uma forma de destruir essas velhas, essas é. velhas narrativas, não é? que uhum. eram consideradas coisas arcaicas, que já não tinham um grande interesse e, portanto, muitas vezes até, até, até essas, essas obras uh, enfim, serviam um bocado a essa, essa função quase uhum. ideológica, digamos assim. Uhum. Aqui também uma casa interessante. É curioso que nesta casa está, também tem também data de 1920, e 20. E 20, exatamente. Tem uma bela platibanda decorada, etc. Uh, uh, isto é um bocado já também, uh, um bocado de Arte Deco, de ou Art Deco, de e, e, e por baixo funciona o clube de futebol, uh, o Santa Clarence, que é um clube, o Sporting Santa Clarence, que é o clube mais antigo, o clube de futebol mais antigo aqui do Conselho de Almira. Uhum. Uh, portanto tem, assim, tem essas tradições futebolísticas ali em Santa Clara uh, isto é portanto junto à igreja uh, no Largo Oliveira Salazar uh, oh, oh, oh, oh, uh, perdão, Santa Clara é das poucas terras que mantiveram uh, designações anteriores ao 25 de Abril fizeram questão disso uhum. e, e portanto é, esse, é este Largo nós estamos a ver ah, isso, achas que isso Pode ter a ver com a construção, com a obra lá. É possível que tivesse a ver assim com, com a construção coisa. da barragem. E ao mesmo tempo, quando tentaram mudar a, a nomenclatura, a fizeram, no, talvez de forma um pouco desagitada, que foi considerado na aldeia uma espécie de imposição da Câmara de Odmira, e portanto acabaram por recusar. Ah. Ainda há a Rua de Goa e a Rua da Índia e tal, as designações assim um bocado rua uh, de Índia e tal, um bocado de referência ao antigo oh, sim, estado ao, de português da Índia uhum. vou igual, igualmente portanto nós temos aqui na norte um vale que é o vale que é o Corte, é corte Brick um vale bonito e ao do qual está a barragem é a barragem mais pequena uhum. barragem uh, é este por aqui também seguia a estrada que ia para... Lá mais ao fundo havia moinhos, enfim, é, portanto, é, era uma zona apresível. Agora, com a falta de água, não sei como é que isto estará por ali. Em, em termos de aquelas casas que nós vimos ali, que já evidenciavam uma certa riqueza por parte dos seus proprietários, uh, o que é que havia ali, em termos económicos, que, que tenha dado algum impulso económico? A, Bom, aquilo, a a aquelas casas a... que nós vemos ali, Exatamente. geralmente são casas de, de comerciantes, mas o comércio geralmente está relacionado com alguma produção. Basicamente, estas freguesias produziam, uhum. nessa altura, no princípio, no princípio do século XX, produziam, sobretudo, cereais. Era a produção, mais, mais, enfim, a produção agrícola mais estimável e, uhum. e mais significante. É, é claro que havia, sempre, havia por ali outros produtos, como, por a exemplo, a, a, cortiça, uhum. a cortiça e uhum. por aí fora. e havia moinhos, etc. Entretanto, o, o, o povoamento nessa altura, também era disperso. A, a, povoação, a aldeia tinha crescido, mas, mas o povoamento disperso ainda tinha crescido mais. Estamos... Nós estamos uh, num uh, sítio que era um... uh, Não, cronologicamente, onde é que estamos agora? Estamos na primeira metade do século XX. Isto, é okay. isto é uma fotografia tirada há pouco tempo. Sim, claro, claro, claro, claro que sim. Claro. Uh, sim mas é... mas isto é, o que é que acontece? Isto é um Monte Alto, que está sobre... Próximo da barragem de, de Santa Clara. Uh, da barragem, isto é, do, do, da, da, da zona inundada, portanto, do lago... Uh, e isto era um, um, uma, uma, um pequeno núcleo uh, populacional, o Monte Alto, que chegou na altura em que vinham trabalhadores do Algarve, etc., para a agricultura, chegaram, chegou a ter 100 pessoas. Uh, não eram as 100 pessoas que viviam ali, viviam menos, mas quando com essa população eventual e sazonal, <coughs> chegaram a viver aqui 100 pessoas. Portanto, é o, o Monte Alto, é um sítio ainda hoje um pouco... Um pouco do estranho, um pouco espectral. Porque, enfim, tem estas casas cada vez mais em ruínas, claro. Claro. Pois isto é outro, outra fotografia da mesma. Enquanto que a outra tinha sido tirada para mim, esta foi, foi feita pela, pela Paula Lourenço, quando, quando estava na, na taipa. Portanto, este, este forno já está mais arruinado. Portanto, okay. casas em. Em pedra e, uhum. e em taipa. E que pedra é esta? É xisto. é xisto. O que é, muitas vezes, é um xisto, assim, silicioso, um xisto uhum. duro. Ora bem, nós, como é hábito, vamos então aqui falar na, na evolução populacional. Claro que nós já falámos na população de Santa Clara em períodos mais antigos desde logo dissemos que aquele território que correspondeu depois à freguesia inicialmente, quando a ermida quando foi construída, tinha 60 moradores, portanto, era uma, em todo o território. Depois, a certa altura, a própria aldeia começou a crescer mas a povoação dispersa continuou a ser a maior número sempre. E, e ela está, a partir da segunda metade do século 19 e na primeira metade do século 20 está muito relacionada como em todas as outras freguesias do Conselho de Odemira e não só Está relacionada com a, com a serialicultura. Uh, é um período em que, de facto, a, serial, a serialicultura é apoiada pelo, pelo Estado, em que, em que há, há apoios aos preços ao, uhum. ao consumidor. E às campanhas do Trigo. É, pronto, e há todos esses programas das campanhas do Trigo, do comboio uhum. do Trigo e por aí fora. E, e então, é, portanto, é uma coisa muito. Uh, que já tinha começado no século XIX mas na altura do Estado Novo é um, é um pouco muito a semelhança do que se passava na Itália fascista e também um bocado a batalha do grão que eles lá tinham do, uhum. da Itália de Mussolini e, portanto há, há como uma certa uma certa semelhança porque, e, e acredito que tenha havido uma, uma certa uh, não um ponto, passar, de não é? uma... ponto de referência não um uhum. ponto de referência uma certa referência e, portanto nós vemos aqui isso vemos que o a povoação aumenta, enfim, com algumas oscilações, mas aumenta até, até meados do século XX e depois começa a descer. Uh, nos últimos anos... Uh, essa é, entre, a essa é a tendência que se vê no território. Assim. Sim. Sim. Temos que verificar aqui que em 1985 foi criada uma nova freguesia extraída da freguesia de Santa Clara, que era a freguesia de, de Pereiras de, de Pereiras -Gar. Hum, hum. Essa freguesia retornou <coughs> É, portanto, o território dessa freguesia retornou a Santa Clara em 2013. E, portanto, o que fiz foi juntar juntar ali naqueles anos que correspondem a, a, a dois, uh, 1991 e, e, 19 e, e, e 2021. Juntar os números de Santa, Do, Santa Clara. Dos últimos sim, censos. Sim. sim, dos últimos uhum. censos. E, e juntei os números de Santa Clara aos de. A Amarilha jogar, uhum. uh, perdão, a hoje de Santa, hoje uh, de de para de uhum. uh, Portanto, uh, mas é um, um, um é um, um gráfico cuja evolução é muito semelhante, com algumas pequenas diferenças, é muito semelhante ao que se, ao que se passou com os gráficos das, das outras freguesias do Conselho de Almira. Uhum. Portanto, nós hoje em dia estamos de facto numa, numa, numa, num período de, de forte recessão populacional. Uh, o Conselho de Aldemira e estas freguesias do interior. Ultimamente é, um pouco atenuada com, com os novos rurais. Sim, com os novos, com novos rurais, muita mas mesmo assim. Estrangeira. Eu sei que alguns desses neorurais não tivessem sido contabilizados, como aconteceu com, uhum. com, com, com relíquias, uh, mas de qualquer modo há, há, não há ainda um paradigma claro para uma nova economia. Não, por... até porque, porque não há polos económicos ali que, sim, visíveis, sim, pelo menos. Sim, sim. Claro, fala-se fala fala no medronho, portanto, na, na, na exploração de, de produtos uhum. endógenos e tal, como, como é o caso do medronho, uh, Fala-se naturalmente na silvicultura, uhum. uh, né, portanto, não só do, da madeira de eucalipto, mas também de da, da cortice, a utilização e, da barragem para uh, para, para turismo. Justo, para para turismo turísticos, mas tudo isso até agora não criou ali uma economia verdadeiramente galvanizadora e, uhum. e portanto, e, portanto que, aumentasse, que fizesse aumentar claramente o número de, de, de, de pessoas a viver na, na freguesia. Acredito perfeitamente que haja mais pessoas do que aquelas que estes gráficos nos mostram. Sim, é, temos, temos o exemplo de, de relíquias. Que, cujo presidente da junta foi bastante diligente aqui eu não sei se foi diligente ou não, eu suponho que terá sido também mas na verdade muitas vezes há pessoas que vêm é um pouco digamos escondidas uhum. muitos deles estrangeiros e que, e que depois não são contabilizados isso, isso é uma das questões a outra é que muitas vezes os censos não são Exatamente bem feitos. Porque... Mas, mas era aí que eu queria chegar, portanto, não tem a ver ou, ou não com a diligência de, de uns ou de outros, mas a verdade é que se houver alguém que conheça o território e que, que, que se encarregue de acompanhar os, os, os agentes, as pessoas que, que estão a fazer as certo. visitas às casas, certo. que, como se, como se vê, muitas vezes não conhece o território certo. e às vezes até falham em zonas mais densamente... Povoadas, como é vila Nova, o claro. centro de Vila Nova de Mil claro, eu, nas últimos dois censos, não me contava, eu não contava para coisa nenhuma, fui eu que fui lá dizer, sou lá, então eu não conto, porque exatamente ninguém me vinha bater à porta. Uhum. para... E não estás propriamente, não isso, vives isso, propriamente isso. longe da, não. da povoação. Eu vivo no meio da povoação da, da, da Vila. Uh, e por isso, sim, uh, bem, bom, penso que exista, uh, que se esteja contemplada uma margem de erro, não é? Cada vez que se fazem ah, as claro. contagens. Sim, claro. Muito bem, chegamos ao fim de... uma hora e meia. É possível que ainda voltemos a isto. Sim. Sobretudo à uhum. questão da barragem e à questão do regadio, etc. Eu tinha pensado até um é um, um programa para isso vamos ver não quer dizer que seja já porque entretanto também tenho outras coisas para fazer e, e tu também somos dois pois, pois. Isto, isto hoje, e... esta hoje foi um bocado forçada esta é. emissão pois <risos> mas, mas foi porque também nós não foi não só por sugestão de um dos nossos ouvintes e e assim, dos, uh, assistentes mas também porque nós também reparamos que de facto não tínhamos Sim. dedicado é sim, uma, um sim tipo... uh, surgiu quando uh, esse ouvinte nos disse, então e quando é que fazem alguma coisa sobre São Martinho e Santa Clara e São Martinho, lembravam bem que já tínhamos feito e de facto é para Santa Clara, estamos aqui a escapar e foi bem lembrado pois, obrigado uh, uh, uh, amável e, e espectador, e, espectador. E, e, sempre com um sentido crítico pois. bom Mas então, está bem, é, é bom que seja assim sim, é bom que seja assim, claro Uh, sim, a crítica é sempre bem-vinda, quer dizer, a larvidade já não tanto, mas, uh, mas a claro, crítica mas não sim, foi o caso. Não é? foi o caso, não, não foi é? o caso, mas já tem acontecido casos desses portanto, uh, resta-me já então uma boa noite, vamos passar novamente o genérico. Antes disso quero só dizer que, à medida que se vão cruzando com estas gravações, uh, porque a ideia é que isto não se esgote no direto, uh, façam a devida partilha e coloquem lá as devidas interações. É a, única, é a única coisa que, que pode contribuir para a manutenção e o crescimento do podcast. Não, isto não tem intenção de se tornar uma coisa monetizada uh, e por isso mesmo não persegue uh, de forma intencional uh, as audiências, os nichos uh, das audiências, enfim, não procura coisas espetaculares, clickbaits e outras técnicas que agora são muito usadas para, para, para atrair audiências uh, portanto, lembre-se, é, é um trabalho diferente uh, nós fazemos a nossa parte, vocês estão desse lado caso gostem, e caso não gostem também, façam também Uma boa noite boa noite